Muito bem, gente! É, estou de volta! Eu, professor e locutor Boina, estou de volta aqui com você hoje para falar um pouquinho aí da, é, da carreira brilhante do cantor Oséias de Paula, que hoje vive é, no Rio de Janeiro e já esteve aí seus momentos de sucesso no meio da música gospel, né? Para você que não conhece, preste atenção aí, né? Vamos falar um pouquinho aí desse cantor que era, é, viveu numa época, né, é, começou a carreira numa época que ele vive ainda, ele não morreu ainda, né, graças a Deus, começou a carreira numa época que a pessoa precisava cantar de verdade, senão as gravadoras não aceitavam gravar, não é, não é igual hoje, né, qualquer pessoa, qualquer um, inventa de gravar um disco, grava no fundo do quintal, e qualquer gravadorinha aí vai lançando seu CD aí, né, mas na década de 70 era caro demais, era só gravado profissionalmente. Se a pessoa tinha uma casa, se ele vendesse a casa, acho que quase não dava para gravar o disco, né? E tão caro que era. Mas vamos lá, vamos para a história. Mas antes, gostaria que você deixasse aí seu like, é, é, é, compartilhasse esse vídeo, né? Compartilhasse esse vídeo aí com o seu amigo, você que é evangélico principalmente. É, que os evangélicos gostam de acompanhar a carreira dos cantores evangélicos. E conhecer também, né? É, o pessoal tem que conhecer também que teve grandes cantores no passado, né? não é igual a época de hoje, né? que sai qualquer porcaria aí é, de, de falando que era isso, era aquilo, né? e faz sucesso. Né? Naquela época, realmente eram pessoas levantadas por Deus para louvar o Senhor nas igrejas e fazer grandes cultos aí na presença de Deus. Né? É, naquela época, nos anos 60, tinha uma dupla que chamava Otoniel e Osiel. Nada mais, nada menos, Otoniel e Osiel eram era irmãos é, de sangue de Oséias de Paula. Né? Oséias de Paula era o mais novo da turma e em 1969, já com a carreira praticamente é, conhecida no Brasil, Otoniel e Osiel é, foi gravar mais um disco. E chamou aí o, o irmão mais novo da turma aí para poder fazer uma participação no disco, né? Em uma das músicas, apenas em uma das músicas. E foi assim que começou tudo, né? É, foi assim que começou tudo. Ele fez... É, de Paulas veio, fez uma pequena participação num disco de uma dupla que já era muito conhecido no país, que eram os irmãos de sangue dele mesmo. E a gravadora vendo a repercussão, né? É, o resultado é no meio do público evangélico Em 1971 chamou Oséias de Paula para começar uma carreira solo Com o seu primeiro trabalho, o primeiro disco é, Na época ele ainda bem jovem, né? É uma, um rapaz novo Mas já começou por aí, né? Em 71 ele gravou o primeiro trabalho que chamava Gozo de, da Salvação é, Pela gravadora Milagres não, Milagres da Fé não Doce Harmonia, uma grande gravadora No Rio de Janeiro na época Produtora é, de material evangélico né? Produtora de discos evangélicos né? E pela Doce Harmonia ele começou Explodiu no Brasil inteiro o Sucesso foi tremendo Que em 1972 Resolveram aí Gravar mais um disco é, No caso Convidado agora Pelo cantor é, Matheus Jensen, quem não lembra de Matheus Jensen, aquele acordeonista, né, é, tocava acordeão e cantava divinamente, gravou vários discos aí com, é, em solo, carreira solo, e também né, com aquele quarteto, né? É, Os irmãos Falavinha. É, Matheus Jensen, irmãos Falavinha, gravou muitos discos aí, deixou uma, uma história linda de sucesso também na época convidou o Zé de Paula para gravar o segundo disco lá na gravadora dele, que fica lá em Curitiba, é, gravadora Estrela da Manhã, os estúdios Estrela da Manhã, que pertence à Rádio Marumbi, uma das primeiras rádios evangélicas que o país teve, né? É, fica lá na cidade de Curitiba, e, e assim foi feito, né? Assinaram mais um contrato, o Zé de Paula foi gravar o disco intitulado Sem Ovelhas... Que inclusive é, foi um sucesso nacional E na América do Sul totalmente né Que até hoje, você vê em 73 foi lançado Até hoje se vende muito esse disco É muito comentado ainda Virou uma febre nacional né Sem ovelhas de 1973 Em 71, 71 ele gravou Gozo de Salvação Em 72 convidado para gravar Sem ovelhas Houve uma um atraso na gravação né? que ele acabou de gravar na hora que foi lançar, sofreu um acidente automobilístico, praticamente se quebrou todo e pelas orações dos irmãos aí ficou nove meses em recuperação quase um ano em 73 lançou sem ovelhas com grande sucesso grande êxito por todo o país, né? vendendo milhares milhares de cópias numa época que nem emissora de rádio evangélica tinha pra se divulgar nada, né vendeu porque o negócio era bom mesmo né, é, acho que a, a, praticamente com o passar do tempo alcançou uma faixa de um milhão de discos vendidos e isso os anos 70 era muito bom para um disco evangélico porque, porque na época só tinha rádio secular, né é, se tivesse, acho que era uma ou duas evangélicas e dificilmente você conseguia tocar seu disco em uma dessas rádios, né e assim prosseguiu, né? É, depois do sucesso Sem Ovelhas, as gravadoras não pararam mais os convites. E assim foi prosseguindo a carreira do Oséias de Paula, né? Ainda jovem, mas com uma carreira brilhante, né? Sem Ovelhas em 73, em 74 é, veio Sou Uma Triste Ovelha. Deixa eu, deixa eu aproximar esse microfone aqui que tá atrapalhando. Em 74 também veio Depois da Chuva... Mais um lançamento Em 75 Joia Infinita é, Em 76 Canto Aleluia Em 76 novamente Você pode reparar que é, Tem ano que ele grava dois discos é, No mesmo ano E por gravadoras diferente hein? É, Na época era uma Uma coisa tremenda né é, O cantor alcançar esse nível De, de gravar em vários selos é, que eu me lembre, né? somente José de Paula e quem mais, o Josué Barbosa Lira conseguia isso na época, né? de tanto que vendia, em 76, José de Paula e a Arpa Cristã, em 77, Paz na Terra, em 78, Deus sabe o que faz, em 79, Entrei no Templo, um dos grandes sucessos também, é, que todos eles venderam muito bem esse entrei no templo é um dos que vendeu muito também na época eu eu, eu me lembro né era muito falado em todas as igrejas é, depois em 80 o amor é tudo explodiu novamente no sucesso era o país inteiro tocando essa, essa música nas igrejas e se comentando para todo lado em 1981 dependo de Jesus também foi muito bom em 82, quando Voltares, eu não sei se foi por causa da divulgação da gravadora, a capa ficou muito bonita, tudo ficou muito bonito, mas já não fez tanto sucesso. Né? É, algum, algumas pessoas comentam, não temos certeza, somente estamos comentando algo que estava, está comentado na internet, que nessa época, ele praticamente aí cessou a parceria entre ele e Edson Coelho, quem era Edson Coelho e quem é Edson Coelho? Edson Coelho simplesmente foi o compositor que fez todas as músicas para Oséias e Paula até então. É, provavelmente nessa data, em 1982, eles já não, já, já não estavam juntos. Alguns comentam que não, ninguém muito sabe se houve uma intriga entre os dois, mas só que já não trabalhavam juntos e, e aí o sucesso começou a cair, né? Em 1982, de Braços Abertos, é, também não foi mais sucesso igual era Em 83, Devo Ser, é, já foi caindo aos poucos Muito lindo esse disco, mas não deu, não deu tanto certo igual aos outros Paz e Comunhão também não teve muita aceitação Em 84, as, em 84 gravou Tens, é um disco lindo, né? É, com o título Tens também não teve tanta aceitação igual aos outros. Em 1985, ele gravou Com Amor, um disco super moderno, com um estilo é, da época, né? É, de modernidade, talvez é por isso que não, não deu tanto certo igual aos outros. Aí, em 84, 85, é, em 87, Minha Alegria, saiu um disco muito light, muito tranquilo. Tá, é, a maioria das músicas... Não, enfim, não pegou, não pegou, não vendeu grandes coisas Em 88 grandes momentos, já começou a regravar alguns, algumas músicas da carreira Porque é dessa maneira, né? quando o cantor não, não, não está caminhando para frente Ele começa a regravar alguns, alguma coisa que foi sucesso para ele poder é, se manter Em, no, em 90, ó, você pode ver que ele deu até uma parada aqui ó. Em 88 grandes momentos Aí ele voltou a gravar apenas em 92. Ele ficou um tempo parado sem gravar. Aí ele gravou mais que vencedor. Mais que vencedor pela gravadora Line Records, que na época estava explodindo, estava saindo da, é, da igreja universal. É, muito lindo a produção, é, muito é, profissionalismo, muito, muita coisa... É, ah, enfim, ficou muito profissional, essa é a palavra... Mas também não foi é, igual aos outros discos, né? Em 98 ele gravou ao vivo, aí começou a gravar, é, algumas, é, fazer algumas regravações. Em 99, no, louvor, Louvores Inesquecíveis, 2000 é, um disco ao vivo, é, em 2001 Confidências, que esse é inédito, mas não pegou também e algumas regravações em 2002, 2003, também regravação, 2004, regravação e em 2011 foi o último trabalho que é intitulado instrumental é instrumento não instrumento nada de instrumental é que a, eu tô sem os óculos aqui às vezes me, me faz falta né mas tá aí é mas tá aí tá valendo a Oséias de Paula marcou é no Brasil aí uma carreira muito linda. E na próxima oportunidade eu volto aí com mais vídeos aqui no canal do professor. Tchau, tchau.